Exercícios cardiorrespiratórios fortes, para a gente fazer os estímulos, principalmente de HIIT, aquele estímulo que acelera o seu coração. Se você tem 40 anos ou mais e quer acelerar o seu metabolismo, a base principal é, você precisa de estímulo forte, que gera um estímulo que acelera o seu metabolismo. E para isso, precisa de intensidade. Para ter intensidade, os estímulos cardiorrespiratórios não é ficar caminhando, teu corpo está acostumado a caminhar. Seu corpo está acostumado com o tradicional. que você precisa tirar? Você precisa tirar do seu corpo aquela parte onde ele está acostumado a fazer. Você precisa tirar o seu corpo da sua zona de conforto. O nosso corpo foi feito para seguir um determinado padrão. A partir do momento que você tira ele da zona de conforto, ele tem que responder ao meio. Nosso corpo foi feito para se adaptar ao meio. Então, se ele está acostumado a ficar sentado no sofá, ele vai se tornar mais preguiçoso. Se ele está acostumado a caminhada, ele vai acostumar com a caminhada. O que acontece? Ele vai equilibrar todo o seu metabolismo e deixar ele mais é, equilibrado para que você não emagreça comigo. E o nosso objetivo com o exercício é justamente o oposto. É gerar um estímulo no meio, onde teu coração acelera e fale Metabolismo, corpo, você precisa estar vivo, você precisa estar aceso, porque esse maluco que está aí controlando esse corpo, ele faz exercício de alta intensidade. Para ele encontrar esses exercícios de alta intensidade, você precisa estar jovem, forte, coração forte. Então a base principal é essa, gerar esse estímulo que faça o teu corpo acender. Gerar esse estímulo que transforma o seu metabolismo lento em metabolismo acelerado e queimador. E para isso, não adianta treino molezinha, não adianta treino fofinho. Não adianta você ficar de bobeira, seja na academia ou seja caminhando. Você precisa de intensidade você precisa dar um chacoalhão, você precisa dar um choque no seu metabolismo. E os melhores exercícios para você fazer em casa, em termos cardio em termos de alta intensidade, são polichinelos e corridas estáticas. Então vamos lá. Polichinelo principal, galera. Aqui, ó. Presta atenção que você não vai fazer ele molezinha quando você for fazer. Não! Não é molezinha. Como que é para ser feito? É no máximo de velocidade possível. Máximo de velocidade possível, respeitando o seu corpo. Isso vai fazer seu coração bater forte. Ah, não, mas eu não posso impacto. Então, você tem estratégias para fazer essa mesma intensidade sem impacto. Aqui, ó. E não existem vários que compreendem isso. A base do polichinelo. Esse é o polichinelo tradicional. Você pode utilizar o polichinelo frontal. O polichinelo frontal você pode fazer ele sem impacto também. Sem impacto aqui ou aqui. Que você fazendo um pouco ele você já vai sentir. Então são exemplos de exercícios que vão realmente acelerar seu coração. Existem variações do polichinelo. É básico, galera. É básico. Não é invenção. Ah, além dos polichinelos, existem as corridas. Corridas estáticas. Que é as principais que eu gosto de passar para vocês, para os meus alunos aqui, ó. É. Corrida alternando o joelho. Joelho bem alto, bem acelerado. Você não consegue vir alto, pode fazer mais baixo. Mas olha aqui, ó. Velocidade. já não pós impacto. Substitui por aqui, ó. Cotovelo joelho. Mesmo sem impacto. Você vai dar o estímulo que necessita do seu corpo. Então muitas vezes você não pode impactar, ou você acha que não pode treinar. Não é que você não pode. Você não sabe como. Ah, isso eu, não, eu já fiz de tudo e não emagreci. Não, você não fez de tudo. Você ainda não utilizou a estratégia certa para emagrecer depois de anos. Ah, tem o... Tem o corretão treinado. Tem o treinando calcanhar também. Que você pode substituir. Por aqui. Beleza? Essas variações. Entenderam? Como eu falei para vocês aqui, eu falei dos exercícios cardiorrespiratórios. E como eu falei, eles são divididos em três. Exercícios cardiorrespiratórios, exercícios de fortalecimento e os exercícios mistos. De fortalecimento mais o cardiorrespiratório. Agora eu vou passar para vocês o exercício de fortalecimento básico para você treinar em casa. Sem material nenhum. Que são exercícios que trabalham vários músculos teus ao mesmo tempo. Então não é nenhum abdominal para você perder barriga. Não é nenhum glúteo com apoio lá. Para você perder culote. Ou para você perder a parte de fora da coxa. Ou para você perder a parte de dentro da coxa. Quando você faz isso, você está perdendo tempo. Por isso que você não tem resultado depois dos 40 anos. Não está utilizando a estratégia adequada. Depois dos 40 anos, a gente tem que pensar no nosso corpo como um todo. Não adianta querer ficar separando parte do nosso corpo, parte por parte, não. Nós temos que trabalhar o nosso corpo como um todo. Pensando... Qual o músculo que eu estou trabalhando? Não, pensando. Eu estou acelerando o meu metabolismo e o meu objetivo aqui é acelerar o meu metabolismo. E quais exercícios fazer? Cádio respiratório, de alta intensidade, fortalecimentos com alta demanda energética quando você trabalha o seu corpo todo. O que acontece? Quando você trabalha um músculo isolado, teu corpo não sente aquela fadiga como um todo. Mas quando você trabalha, um exemplo, o agachamento, quando você trabalha desde a tua panturrilha, tua coxa, posterior de coxa, teu glúteo, tua lombar, teu abdômen, teu corpo sente o estímulo disso. E quando o teu corpo sente o estímulo disso, o que acontece? Teu metabolismo, ele sente o estresse, sente dificuldade, teu metabolismo acelera. E quais são os principais exercícios de fortalecimento para você fazer em casa? Deixa eu passar aqui, ó. Número 1, um, tradicional: agachamento. Agachamento lá. Vai trabalhar desde a panturrilha, coxa. Glúteo, lombar, abdômen. Tudo junto. Outro. Afundo. Mesma coisa. Trabalha vários músculos ao mesmo tempo. Vários. O afundo, nós podemos dividir o afundo aí. Afundo unilateral. De trás a frente. Avanço. Unilateral. Avanço alternado. E recuo. Recuo no lateral. Recuo alternado, depende do momento que a gente está usando. E recuo estendida. Entenderam? Então pode ter essa variação aí desse exercício. Vai trabalhar todos os membros inferiores. Qual mais? Para membros superiores, galera, básico. Flexão de braço. A tradicional. Ah, Isa, não, mas eu não consigo fazer flexão de braço. Existem variações na flexão de braço. Joelho no chão. Fica mais fácil. Ah, eu não consigo com o joelho no chão ainda, Zé Cobrinha. Cobrinha. Vem adaptando. Ainda não consigo. Utiliza algum ponto mais alto, por exemplo, o sofá. Faz no sofá ou faz no sofá com o joelho no chão. Vai facilitar também esse processo. Então os exercícios básicos. E trabalham vários músculos ao mesmo tempo. Quando você trabalha com uma flexão de braço, você não trabalha só teu braço, você trabalha teu peitoral, teu deltóide, teu tríceps, o músculo do tchau, o teu abdômen, presta atenção, olha a pranchinha, como que é a pranchinha, você trabalha o teu abdômen. Agora presta atenção na flexão de braço, você trabalha teu abdômen tanto quanto na pranchinha. E esses são os segredos dos exercícios que fazem emagrecer depois dos 40 anos. A gente não trabalha um músculo cada vez trabalha vários músculos, alta demanda energética, estímulo cardiorrespiratório, e esse complemento total é que dá esse resultado. E como eu falei para vocês, três, eu mostrei dois aqui para vocês. Exercícios cardiorrespiratórios da alta intensidade, exercícios de fortalecimento, que trabalham vários músculos ao mesmo tempo, e os mistos, que trabalham tanto quanto o fortalecimento, quanto o cardiorrespiratório. Exemplos? Polichinelo Sapo. Vou aqui, Vocês verem? Pode chinelo sapo. Ou outro clássico também, né? O. Burp. Ah, não é Eu não consigo fazer burp. Existe uma outra variação pro burp. Você varia. Você varia. Você varia de acordo com a tua necessidade, entenderam? Então, esses são os principais exercícios que vão te levar ao teu resultado que você deseja. E tem mais, deixa eu falar para vocês lá. Galera, Quarentões, não são exercícios complexos. Não vou ouvir de invencionice aqui para vocês. Esses são os melhores exercícios. Eu te mostrei quais são os melhores exercícios, mas, porém, tenho algo a te dizer. A maioria das pessoas querem saber, eles vivem perguntando aqui para mim. Qual o melhor exercício para emagrecer? Qual o melhor exercício para a barriga? Qual o melhor exercício para acelerar o metabolismo depois dos 40 anos? Mas essa não é a pergunta mais inteligente. Não é. Você sabe qual é a pergunta mais inteligente? Porque fazer esses exercícios de forma isolada, fazer por fazer, não vai adiantar absolutamente nada. Tem algo muito mais importante. Na hora do treino que acelera o teu metabolismo e que faz emagrecer depois dos 40 anos. Que é a combinação desses exercícios, a ordem desses exercícios, a intensidade desses exercícios. O tempo que você vai fazer, o tempo que você vai descansar. Quantas vezes você vai fazer cada um no final de semana? Qual o horário que você vai fazer? Então a pergunta mais inteligente não é qual é o melhor exercício. E sim, como fazer esses exercícios? E eu não vou te deixar curioso aqui não, vou te falar. Existem métodos para você aplicar esses exercícios. E os melhores métodos para você treinando em casa são hit e circuito combinado na semana com fortalecimento. Esses são os treinos que vão te gerar o estímulo que vai transformar esse metabolismo lento depois dos 40 anos em metabolismo acelerado e queimador depois dos 40 anos. O estímulo de circuito é uma mistura de exercício de fortalecimento com exercício de HIT. E é essa combinação, galera, que gera o estímulo cardiorrespiratório forte, com alta demanda energética, que dá o resultado que você quer. Essa combinação de treinos, por esse estímulo que acelera... Metabolismo, depois dos 40 anos, que os meus alunos têm resultados assim, galera. Que perdem até 10 quilos em menos de 3 meses. Onde é além de emagrecer, rejuvenesce em mais de 10 anos. E tem resultados que ficam top, sarados. É mais que emagrecer uns quilinhos. É realmente transformar o seu corpo. É você depois dos 40 anos... Se sentindo bem, se sentindo poderoso, se sentindo atraente, se sentindo sexy, se sentindo feliz, se sentindo seguro, seguro com a sua própria imagem. Autoestima, ó, lá em cima, o segredo está na estratégia certa de treino. Está em como fazer os exercícios para transformar o metabolismo lento em metabolismo acelerado e queimador depois dos 40 anos.